But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 Glória a vós, Senhor. Eu sou. É assim que Deus se apresenta a Moisés. Deus é aquele que é. E a partir disso, em seu Filho Jesus Cristo, nesse amor de Deus Pai que se revela pela graça do Espírito Santo, também nós passamos a ser filhos de Deus, somos cidadãos dos céus, vai dizer Paulo. Há uma diferença entre ser e estar, nós estamos nesta terra, talvez nós estamos cumprindo um papel, uma função, em algum trabalho, enfim... Mas, muito mais do que estar, o que nós somos? Nós somos filhos, por meio da misericórdia de Deus e de Jesus Cristo, que sendo nosso irmão, também pela sua entrega nos tornou filhos adotivos. Jesus mesmo vai dizer, eu sou, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Quantas vezes Jesus repete isso? Eu sou a videira verdadeira, porque Ele é Deus com o Pai. E hoje Ele diz que Ele é este Deus que está próximo de nós. Assim como Deus Pai, revelando-se a Moisés, diz que ouve o clamor do seu povo, se inclina sobre Ele. E o visita, agora Jesus, Deus como Pai, juntamente com o Espírito Santo, é aquele que na sua humanidade também olha para o nosso cansaço. E não apenas o cansaço físico, mas sobretudo o cansaço da alma. O cansaço, muitas vezes, que carregamos por conta do pecado ou das próprias situações da vida a que nós não apenas somos submetidos, né, mas que estamos sujeitos na nossa condição humana. Jesus Cristo olha com compaixão para a nossa realidade. Mas Ele não nos trata como vítimas. Ele nos trata, sim, como pessoas que contam com a sua graça. Na verdade, é Ele que se fez a vítima quando se entrega na cruz por nós. E ele diz para nós que o peso dele é suave, o seu fardo é leve, porque o ombro do bom pastor é aquele que nos ajuda a carregar a nossa cruz. Então nós temos que contar com esta presença divina. E se o peso está muito grande, é porque talvez Estejamos carregando, quem sabe, um peso que não é apenas, apenas nosso. Pode acontecer que talvez nós, bastante prestativos, acabemos por não só atrair, mas assumir alguns pesos que na verdade deveriam ser compartilhados com a família, com outras pessoas mais... E nesta hora, nós temos que ser os primeiros a ter consciência de que algumas coisas precisam da colaboração dos outros. Ainda que talvez as pessoas não tenham essa consciência. Aí está a necessidade de que nós também tenhamos a humildade de saber que não podemos carregar tudo sozinhos. Por vezes, somos nós mesmos que permitimos ou acostumamos muitas pessoas também a depositarem muitos pesos sobre nós. Nesse momento, nós reconhecemos o nosso limite, que aparece também no nosso cansaço. O Senhor não diz que nós, seguindo a Ele, nos tornaríamos incansáveis, mas Ele diz que nele nós encontraríamos descanso. E esse descanso vai muito além do que uma boa noite de sono. É um descanso espiritual de saber que Deus caminha conosco pelas estradas da vida. De que muitos pesos que nós temos podem se tornar mais leves quando nós somos também obedientes a Deus. Alguns pesos são próprios da vida, outros nós mesmos somos. Acabamos abraçando E precisamos ter o discernimento entre uma coisa e outra O Senhor não nos dá um fardo Que nós seríamos incapazes de carregar E até mesmo quando uma situação parece pesada demais Nós temos que ter a humildade de saber que Necessitamos do apoio do outro E assim também o pesar dentro do luto Pode acontecer que nós, pelo cuidado para com aquele que está sofrendo, tanto quanto nós, ou quem sabe, esteja apenas manifestando mais do que nós, na sua emoção, na sua maneira de se expressar. Dizemos assim, eu tenho que ser forte, não posso chorar. Não é? Na verdade, o que é necessário nesse instante é que um seja apoio do outro. Ninguém precisa esconder aquilo que está vivendo para ajudar o outro. Nós precisamos, nesse momento, saber que Deus ele permanece conosco, Deus que é, mas nós também precisamos permanecer uns com os outros. Aí que está o amor mútuo, ao qual Deus nos convida a viver na pessoa de Jesus Cristo. Que nos nossos pesares saibamos que em Deus tudo podemos porque é Ele quem nos fortalece. E assim saberemos também identificar quando outras pessoas estão carregando um peso sozinhas e precisam da nossa solidariedade para que se, se, se sintam aliviadas. A cruz que é compartilhada se torna mais leve e é por isso que a cruz do outro lado, se fôssemos olhá-la de uma outra ótica, de trás, veremos que está vazia, justamente porque ali está também o nosso sofrimento, ali está a presença do Cristo na nossa cruz, quando também participamos da sua cruz como entrega. O que você tem para entregar? Cristo entrega a vida. E nós também entregamos uma vida com os sofrimentos, as dores, mas também com tanta gratidão e tanta coisa que enche o nosso coração. A cruz é a verdadeira árvore da vida. E saibamos que esta cruz que o Senhor nos apresenta, no seguimento a Ele, sempre conta com a sua força a nos sustentar e a nos guiar, porque a vida do Senhor está presente na nossa vida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado